Calma aí, eu sei que vocês estão pedindo FNAF faz tempo, desculpa por isso, mas relaxa que a gente tá voltando. Esse final barra começo de ano foi meio enrolado pra mim, mas agora a gente já tá na ativa, vai ter FNAF aqui todo fucking dia, meu parceiro. Então olha, é uma ordem, deixa o likezinho aí e comenta o que você tá achando da série, demorou? E é claro, desde já eu já quero lembrar vocês, rapaziada, dia 28 de janeiro lança o nosso novo projeto Skeletalks, um podcast maravilhoso feito dentro do VR com convidados e muitas conversas. Absurdas, então já se inscreve no canal do talcos que tá bem aí na descrição desse vídeo, ok? Não esquece de fazer isso, é nós tenha tenham um ótimo vídeo Tá, ok, onde é que eu tava, pra onde que eu vou, ai meu Deus Isso são pedaços de animatrônicos É, eu salvei aqui, é bem ali que o Fred foi sequestrado, é isso mesmo? Hum... é isso mesmo Aqui não tá aberto Meu Deus. Ok. Ok, beleza. Beleza, beleza. Um fucking Endoskeleton do nada, velho. Tá. Freddy, há algo aqui. <gasps> Nossa, nem fudendo, velho. Nossa, mano. Isso é muito creepy. Vai tomar no cu. Isso é muito horrível. E ele é rápido, velho. Meu Deus. It's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 Meu Deus, ele ainda tá vindo atrás de mim. Mano, olha essa música, velho. E ainda tem gente que fala que esse jogo não dá medo, mano. É caralho, nossa. Eu me assusto com uma porta, beleza. Ah, uh, mensagens. Propriedade roubada. Relatório de segurança. Bem, de algum jeito, alguém quebrou minha vitrine, uma vitrine do Rockstar Raw, e roubou os protótipos do brinquedo de corda do cara da música. A vitrine ficou arrebentada e tem vidro no chão, mas nenhum sinal de entrada forçada. Não parece estar faltando mais nada. Eu não tenho a menor ideia de como entraram no prédio e as câmeras de segurança não gravaram nada. O que eu devo fazer agora? É melhor chamar a polícia e comunicar uma invasão? Vanessa. Mano, os endosqueletons são tipo a equipe de, de médicos de, de primeiros socorros desse lugar? Mano, como que alguém pode se sentir seguro perto dessa desgraça, velho? Gregory, vai tomar choquinho, hein? Ah, ah. Ok. De boa. Como é que tá a bateria? Ok. Cara. Ah, velho. Essa bonequinha da Tika Clássica é muito belezinha, eu queria ter uma dessa na vida real. Cara, eu consigo passar colando nele sem ele me matar? Consigo. Então, é você, Pô, você devia saber se fica dentro dele. De que isso, irmão? <risos> Meu Deus, tem um monte. Calma. Caralho, brother, calma, não vou olhar pra trás Mas eu imagino que tem alguma... É, tem um botão ali Ai, meu Deus, tá, deixa o bicho vir mais pra cá Vem cá Ai, meu Deus, véi Tá Ele é bem rápido, mano merda. Tá, então, acho que ele foi pro outro lado, pelos sons. <risos> Ai, breve engano, Mister Bonnie. Ah, mano, tem duzentos desses bichos, velho. Meu Deus. Meu Deus, o botão... Uma, a hitbox dele é meio cagada, velho. Nossa senhora. Nossa, mano. Ah, mano, tem um monte, viado. preciso de bateria. It's the security office. Should be one of those badge head things in here. Só preciso de duas coisas agora. Bateria e um checkpoint. Meu Deus, velho. Ah, nossa, na moral, Bonnie. Sério? Sério? Que tava na sua frente? Ah, agora fodeu. Ai, puta que... Merda, fudeu. Beleza. Beleza. que merda. Eu vou ter que dar mó rolê de novo, velho. Falou. Eu posso abrir as Pera, eu tô... tô dando voltas. Calma, Nossa, animatrônicos do caralho na moral que vocês não vão deixar eu salvar o jogo, velho. Safe Ok, agora eu suponho que esse Que esse cartão de segurança Seja pra ir lá onde o O sol levou o Fred Ah é, tinha que entrar aqui Lá vem essa merda véio. Vai acabar minha estamina Morri Morri Morri, morri, morri, morri, morri. Bicho feio da porra! Aqui. É isso mesmo. lost Isso é ótima notícia. Ele pode ser retornado aos seus pais. Ele não pode. out. não tem um I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His fast watch kept repeating, in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the fast watches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Monty will run the shows until parts and service can slap your casing on a new endo. Hang out here for a while. Eu tenho que encontrar esse filho. Vanessa! Não me deixe like assim! Caralho, que cuzona, mano. Em todos os sentidos possíveis. Beleza, beleza. Fredão? Gregory! Eu estou tão feliz que você esteja aqui e vivo. Freddy! Use o consul para me deixar. Welcome to Parts and Service. Please select your desired procedure. Nossa, que horrível o controle disso aqui. Please enter the protective cylinder to continue. What they do to you? Routine maintenance. I'm functioning much more better now. Hmm. Grammar function error perhaps I am still not at peak performancereattach my head I don't know it looks complicated Just reconnect the wires and be careful. I am not quite myself at the moment In case of an emergency the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder deactivating de de animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. I see. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Good job. Now, use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Freddy is all patched up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. Beleza, beleza, tranquilo, tranquilo. Ufa! There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a fazcam could work. Where do I get one? وك you can win a phaser blaster e um phaser blast. Faux cams are often confiscated in Montegolf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Tá, okay, agora que é o walking simulator, de novo, os elevadores de serviço para chegar à Rockstar Roll? Encontre a doca de carga sobre... Ah, isso aqui até agora a gente não fez, né? É ali que eu tava, isso aqui é uma janela opaca. Interessante, velho. A ambientação desse jogo tá muito bonita, velho. Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. We can upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I, I would never do anything to hurt them. Not for what? All they've done all night is try to hurt me. They get what they deserve. There must be a good explanation. They are not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming do Fred, ele é muito inocente, velho. Uh, registro de manutenção. Roxy. Roxy vê as coisas de forma diferente dos outros. Essa melhoria era para ajudá-la a vencer corridas. Mas há alguns efeitos colaterais. Às vezes ela olha e fala com outros bots através das paredes. Eita. Isso explicaria por que ela fica falando com a gente. Dá pra gente ouvir ela de longe mesmo, se ela nem tiver por perto. Melhoria do Mount. As melhorias das garras do Mount Mary permitem que ele toque o baixo. Depois das apresentações, ele as usa principalmente para causar danos. <risos> Ué, os concertos da cerca estão ficando caros. Meu Deus! Um, aqui será que tem alguma coisa? What the fuck, mano? Parece sala de... De interrogatório. Damn! Como eu queria um action figure desse. Chora. Se você chorar, eu vou chorar. I'm not a loser. Don't be a loser. Get back out there. essa ali? É, ela mesma. Hum... Bem, eu não sei. Eu sei que se ela me vê, fodeu, mas. E se ela me vê dentro do Fred? Deve foder também, né? Porque ela. Todo mundo é sulista nesse jogo, todo mundo fala guri. Cara, só por curiosidade, Vanessa, o que você faz se eu chegar em você com o Fred? Safe, danada. Rapaz. Risco de manutenção da tica. Não a deixe cantar. Isso atrapalha a navegação dos outros bots. Resultados horríveis quando ela cantou durante uma apresentação ao vivo: bots, staff derrubando bandejas, caos, clientes feridos, 12 processos. O teste da caixa de voz experimental fracassou. Aconselhamos a troca. Caralho, véi. Oh, meu Deus. Ela me viu? You... You outrun... não sou ela you me? não que isso jamais o que você sai daqui Mano, na moral, ela fica andando com os animatrônicos, a Vanessa fica andando com os animatrônicos, não foda-se, mano, isso não é minimamente bizarro? Ela vai me ver. Ela vai me ver. Fred, Fred, Fred, Fred, Fred. Mano, não jeito que esse bicho corre da minha... Direção. Mano, por isso não dá? Morri. Ó, <risos> oh, eu tenho lanterna também, hein Eu tenho lanterna também, hein Ó oh. Ó oh. Você tá bem, mano? Fred, por que eu não consigo entrar, Fred? Fred, é pra isso que eu te chamo, brother. É pra isso que eu te chamo, velho. Vai, Gregory, força. Tem, sim. Ah, se tem alguém aqui que tem a noite toda é você. Abre essa merda. Meu Deus, eu tô na sala do monte, véi. Será que eu consigo voltar se eu sair daqui? Relatório de comportamento anormal. Monte não apareceu de novo para a apresentação no palco principal. Nós nos encontramos no mesmo lugar de sempre. Os passadiços de Monte Golf. Um, não podemos ter uma repetição do mês passado. Alguém acertou o buraco com uma tacada e o balde do furacão quebrou. O derrubou, no caso. Ele quebrou as duas pernas e precisou de manutenção e peça de emergência. Meu Deus, o barulhão, velho. Tá. Hum... Graças a oh, Deus. Oh, crap! É aquele horrible horrível! Puta que pariu de novo, véi. De novo? Quick, find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Gregory, that party é is very special. It will let you into Faserblast or Monte Golf. However, it can only be used once. Tá. Bem, eu acho que eu lembro onde ficam os dois. Eu só não lembro se é pra esse caminho aqui. Agora vai lagar. Meu Deus, escuridão. 200 bichos na minha tela. Meu Jesus. Ali, Mount Golf. E o Phaser Blast é ali em cima, eu acho. Beleza. Beleza. Welcome to Monty's Gator Golf. Home to Hurricane Hole in War. We're currently closed for the night. Come back soon. Look for the security office in the back hallway. Since there is no flash photography allowed in Monte Golf, cams are often confiscated here. Mainly because they are only sold in Monte Golf. it's a very clever marketing plan. O Mount Gator é do rock, então? É isso mesmo? Coisa horrorosa, velho. Mano, o bicho é mó foda. Mó estiloso. O jogo dele é golf, velho. É justo o jogo mais bobo que existe nesse planeta, velho. Calma, essa porra vai me pegar? Hum. Nossa. Atravessa tudo. Mano, engraçado que fica tudo ligado, né? Mesmo com o shopping fechado. O parque tá ligadaço, mano. Ó as músicas, luzes, tudo. Ai, caralho. Certo. Então nós tem que achar a câmerazinha. Tá, tem distintivo de segurança, deve ser escritório de segurança. Ai, caralho. Ai ai, lá vamos nós. Eita, eita, robozinho, calma. Olha que, que bonito o gráfico desse jogo, gente. They you are here. Get the security get out. Melhoria de segurança, melhoria de segurança. Não vai ser isso aqui, puta que pariu. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, um tipo aqui. Relatório de manutenção, ainda não consigo encontrar o que está fazendo barulho do sistema de ar-condicionado. É a quinta visita essa semana. Se eu pudesse alcançar aquele duto estúpido atrás da sala do labirinto de exercícios, poderia chegar aos passadiços acima do Gator Golf e dar uma olhada. Talvez alguém que trabalhe no Mazer Size saiba de um jeito. Mano, eu fui jogado pra dentro da gaveta e fiquei preso. Tá, então eu tenho que ir pro Mexercise, é isso mesmo? Ai, filho de uma égua, mano! Fred, o que você tá fazendo aí, brother? Meu Deus, eu saí voando! Cara, eu acho que eu vou ter que ir por ali. Porra, mas o escritório de segurança é aqui. Não era pra ter câmera aqui então, velho. Ah, nem fudendo, bonito. Não, calma aí. Calma aí, nem fudendo, nem fudendo. Luke será que Ai, velho. Eu... Nada a comentar. Ah, meu pau alado, velho. Não, Fredão, Fredão, Fredão, eu, eu aceitei o Fredão com, o, com a foto, velho, não era essa a intenção, morri, morri, morri, morri, morri.